Você tem a Uber 99, Cabify, os aplicativos em geral, como sua única fonte de renda? Se sim, então começa a se preocupar um pouco, porque em alguns países e estados a Uber está fechando as portas. E se você quer saber mais sobre essa informação, assista esse vídeo até o final, já senta o dedo no botão de like e vem comigo. 2020 é um ano de mudanças aqui no canal, ao qual eu vou trazer vários conteúdos novos e o primeiro que eu vou começar agora é trazer notícias em primeira mão das fontes de informações que eu possuo. E a primeira notícia que infelizmente não vai agradar a todos é que a Uber está encerrando as operações a partir de fevereiro na Colômbia. Ah, mas Lucas, é que na Colômbia, aqui no Brasil é diferente. Bom, então, antes de você tirar qualquer conclusão, preste atenção no que eu tenho para te falar. Lá na Colômbia, as operações da Uber foram encerrada devido a paralisações de taxistas, movimentos de retrocesso e etc. E aqui no Brasil, pode ser que também ocorra esse tipo de problema. Eu vou até pegar aqui a folha, ó, em cumprimento ao processo enviado pela Superintendência de Indústria e Comércio, a SIC, no último 20 de dezembro, a partir das meia-noite do dia 1 de fevereiro de 2020, a Uber deixará de funcionar na Colômbia. Foi até mesmo um comunicado oficial que a própria Uber postou, eu vou até colocar o print aqui do que eles mandaram, um carrinho saindo da Colômbia, foi até legalzinho a postagem deles, mas uma coisa muito infeliz para o pessoal que está lá. Foram mais de 2 milhões de usuários que utilizavam a plataforma da Uber prejudicado e 88 mil motoristas que perderam seu emprego. Tem um vereador aqui no Brasil também que ele está atento todo momento tentando encerrar as operações do Brasil, mas não consegue. Chamado Adilson Amadeu. Grave bem esse nome porque você vai escutar muito dele. Então é isso, infelizmente na Colômbia a Uber está saindo, deixando vários pais de família lá, sem uma fonte de renda para poder levar o pão de cada dia. E aqui no Brasil nós também temos um vereador que está louco para tirar a Uber aqui também do Brasil. Então fique esperto, acompanhe esse vereador aí, Adilson Amadeu, vá lá no Facebook, ele sempre está postando coisas para manchar a imagem da Uber aqui no Brasil e retirar ela fazendo um retrocesso de tecnologia em nosso país ah, e esse não é o primeiro caso na qual a Uber encerrou as operações ocorreu também em outras cidades, como deixa eu pegar aqui que é muita cidade, olha só ela também encerrou as operações lá na Catalunha, Bulgária, Hungria, Dinamarca e no Norte da Austrália ou seja pode ser que também outros países acabem encerrando as operações. E é por isso que se a Uber é a sua única fonte de renda, quando ocorrer paralisações, quando ocorrer tipo, qualquer tipo de situação ou qual os motoristas estão lutando pela categoria, é bom você também participar. Assim você consegue manter a sua fonte de renda. E é por isso que eu sempre digo aqui no canal, não dependa somente de uma fonte de renda, se a Uber é a sua única fonte de renda, olha, eu recomendo você começar a pesquisar formas de conseguir aumentar a sua renda, aqui no canal a partir de 2020 eu vou começar a trazer também conteúdos importantes como renda extra por fora do aplicativo e diversas outras formas de você conseguir um extra para poder pagar as suas contas, então não deixe de acompanhar o meu canal, já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho para não perder nada de novo que eu posto, mas vem cá meu amigo, minha amiga, se a Uber Saísse hoje do Brasil O que você faria? Mande também aqui nos comentários E compartilha com todos os seus amigos Combinado? E é esse o vídeo de hoje Eu quis deixar um alerta do que aconteceu lá na Colômbia Que também pode acontecer aqui no Brasil E olha só que bacana mas dois vídeos top que eu preparei exclusivamente para você. Então não deixe de acompanhar o meu canal. Eu te espero em qualquer um desses dois vídeos ou em qualquer outro vídeo que você estiver assistindo. Um grande abraço, fique com Deus até a próxima. Falou, tchau!